Alô, fala cocada, tudo bem? Você tá animado, que é que tá vendo? Animado, atuitado do governador? Ixi, mas dizendo o quê? Aumento para... Fun... Peraí, peraí, peraí, peraí. Aumento para funcionário público? Tem certeza? Tá aqui mandou para mim? Vou olhar agora. Dia 30 e 31 de julho, pagamento funcionalismo, sempre dentro do meio, bababababá, dividir, bababá. Dividido em julho e dezembro, todo o pessoal de segurança terá mais 5%? Já o magistério terá 15% e 21%. O que não faz uma campanha política eleitoral? Até o mesmo para o funcionar ali um pouco, já tem. Estou dizendo a você, meu amigo, a gente. Tem gente que não quer que o Bra diz que o Brasil tem muita eleição. Não tem nada, tem pouco, porque as coisas só acontecem na eleição. Se não fosse eleição, o Barnabézinho tava ferrado. Olha aí, eleição, mano, eleitoral, Aí vamos, mimo, né, pra galera. E você, tá, você é Barnabé também, por isso você tá contente, rindo da toa, dá pra gastar o quê? O seu salário aí, você acrescentando esses 5%, dá pra você tirar o pé da lama? Só dá pra você, veja, é? Né? Ô, <risos> oh, Paraíba Boa. É, mas. Já foi pior. <risos> já foi pior. <risos> Pelo menos tu não tá pedindo empréstimo para receber, rapaz. Deixa, deixa, deixa, de, deixa de reclamar. Tu gosta de reclamar, né, rapaz? Não, ninguém esperava. Não. Foi assim. Puf! O funcionalismo contemplado. E eu acho que vem mais novidade por aí. Ó, oh, a eleição, eleição, meu amigo, é tudo maravilhoso, todo mundo é simpático, todo mundo merece aumento e babá, é por aí. Um abraço, viu, cocadinha, que eu tenho que fazer, eu não sou você não, viu? Você tá aposentado, ganhando no governo do estado, é legalmente, né? Vai ter um aumento agora de 5%. <risos> meu nome é Tchau. Ô, oh, cocadinha, velho, reclama de tudo, já quer botar a dizer que não é, ô, oh. ô, oh, Jesus.